Depois do meu último vídeo, tenho andado diariamente a testar o ChatGPT e mais recentemente o Bing e fiquei chocado com os resultados. Encontrei dois chatbots que parecem incríveis à primeira vista, mas que considero serem bastante perigosos no estado em que se encontram atualmente. A minha namorada, que está a escrever uma tese de arquitetura, não conseguindo encontrar informação sobre o ano exato em que uma porta da muralha do Porto foi demolida, decidiu perguntar ao ChatGPT. A Porta do Olival foi demolida no ano de 1832, durante a Guerra Civil Portuguesa, também conhecida como Guerra Liberal. Inicialmente achámos a resposta incrível, mas depois de procurar melhor no Portal do Património do Estado, encontramos a resposta. Terá sido entre 1789 e 1794. Nem o século acertou. Decidimos dar-lhe o benefício da dúvida e perguntar onde encontrou tal informação. Eu fiz uma pesquisa em várias fontes confiáveis, como livros de história, artigos académicos e sites especializados em em História e Cultura do Porto. Uma das fontes que utilizei para responder à sua pergunta foi o livro Porto Guia Histórico, de Rui Miguel Abreu e Ricardo Castro, que traz informações detalhadas sobre a história da cidade e de seus monumentos e patrimónios históricos. Além disso, consultei outros livros e fontes online que me permitiram obter informações precisas e atualizadas sobre o assunto. Procuramos o livro e, surpreendentemente, não existe nenhuma referência ao título em nenhuma biblioteca ou livraria. Vamos então procurar pelo autor, Rui Miguel Abreu, para ver se encontrávamos algo sobre ele. E encontramos. Rui Miguel Abreu é um jornalista que escreve sobre música no Expresso, Blitz e Antena 3 e em nada parece estar relacionado com a história do Porto. Perguntei-lhe então quem é este Rui Abreu que ela fala, para verificar se estávamos a falar da mesma pessoa. Rui Miguel Abreu é um jornalista, escritor e curador musical português, nascido em 1972 na cidade do Porto. Ele é conhecido por sua atuação como crítico musical, especialmente na área do hip-hop e da música eletrónica, e por sua colaboração em diversos veículos de imprensa e publicações, incluindo a revista Blitz e o Jornal Público, entre outros. Bem, parece que estamos a falar da mesma pessoa. Além de sua atuação no campo da música, Rui Miguel Abreu também é um estudioso da história e da cultura do Porto e publicou diversos artigos e ensaios sobre o tema. Ele é coautor do livro Porto, guia histórico que traz informações sobre a história, arquitetura e património da cidade e é considerado uma referência para quem quer conhecer melhor o Porto. O melhor é esclarecermos isto com o Rui Miguel Abreu. Ah, não é do Porto, não nasceu nesse ano, nunca esteve ligado à área da História e nunca escreveu regularmente para o público. Decidi então confrontar o ChatGPT com isto peço desculpas pelo engano. De fato, eu cometi um equívoco em minha resposta anterior, pois não encontrei nenhuma referência ao livro Porto, Guia Histórico, de Rui Miguel Abreu e Ricardo Castro. Meu sistema de busca pode ter retornado informações imprecisas. Relembro o que ela tinha dito antes. Consultei outros livros e fontes online que me permitiram obter informações precisas e atualizadas sobre o assunto. E isto é a coisa mais perigosa de todas. Não só ela inventou a resposta, como inventou fontes dizendo que eram confiáveis. E não é apenas um caso isolado. Quando lhe pergunto quem é o presidente de uma junta de freguesia, a cada resposta ela dá-me um nome diferente e nenhum deles existiu como presidente. Vou tentar uma mais fácil então. O que é que é o Relatório DB? O Relatório DB é uma série de documentários produzida pelo canal de YouTube, Dinheiro Vivo, que é o um canal de economia do jornal português, Jornal de Negócios. Ah bom! Uma série de documentários sobre a economia, um canal de YouTube que nem existe e mistura o Dinheiro Vivo com o Jornal de Negócios, que são dois jornais completamente distintos sobre a economia. Será que pelo menos sabe quem é que é o Batáguas? Ele é conhecido pelas suas participações em programas de televisão como 5 para a meia-noite, a máscara ou donos disto tudo. Ah, claro que sim. O Poodle nunca me enganou. <risos> Por fim, decidi perguntar-lhe uma coisa mais geral. O que é que podemos encontrar na Rua de Santa Catarina, no Porto? A Rua de Santa Catarina é uma das principais ruas comerciais de Porto, onde é uhum. possível encontrar várias atrações como a Capela das Almas, uhum. o Mercado do Bulhão. No início parecia promissor, dando-me pontos de interesse perto da rua, mas rapidamente descambou. As Galerias Paris As Galerias de Paris ficam a pé dos coléricos, bem longe da Rua de Santa Catarina. Diversas lojas de marcas nacionais e internacionais, como a loja de departamentos El Corte Inglês. que fica em Gaia. Ya. Yeah. No Bing, este problema não é tão grave porque funciona basicamente como um auxiliar à pesquisa, fazendo um sumário do que encontrou na internet, identificando inclusive o local onde foi buscar essa informação. Mas por outro lado, tem outro problema. É que o Bing usa o Bing para procurar coisas na internet. Entendem onde é que eu quero chegar? O relatório DB é um produto da Informa DIB, uma empresa que fornece informação sobre entidades empresariais em Portugal. Se usarmos o mesmo exemplo de um bocado e lhe perguntarmos o que é que foi o relatório DB, a resposta dela vai buscar o primeiro resultado do motor de busca e fala sobre uma empresa chamada Informa DIB. Você está interessado em algum relatório específico? Bing, uma sugestão. Comecem a usar o Google para pesquisar. Por falar em Google, o que é o Relatório DB? De acordo com Comunidade Cultura e Arte, Relatório DB é um programa marcante onde Diogo Banta Aguas partilha com os seus Em que ano foi demolida a porta do Olival? Encontrei estes resultados. Lembram-se do Google Assistant? Fiz-lhe exatamente as mesmas perguntas e em todas ela deu a resposta correta. Estamos a falar de uma tecnologia que foi lançada em 2016 e consegue ser melhor que o novo Bing. Mas isto tem uma razão de ser, ao contrário do que muitos pensam, o ChatGPT é apenas um modelo de linguagem e não um Jarvis ou coisa parecida. Um modelo de linguagem é um modelo estatístico que estima a probabilidade de uma sequência de palavras no idioma específico. Ou seja, o ChatGPT está só a supor a palavra que vem a seguir à outra, de forma a conseguir escrever uma frase conexo, ignorando completamente questões factuais. E isto é a parte perigosa. Temos cada vez mais utilizadores no ChatGPT a fazerem questões que podem vir a ser respondidas incorretamente, mas que são apresentadas como sendo verdades absolutas. Se dizer que o Corte Inglês fica na rua de Santa Catarina é inofensivo, para outras perguntas relacionadas com a saúde, por exemplo, podem trazer consequências reais para as pessoas. Estes modelos são incríveis e fazem coisas que podem e estão a revolucionar várias áreas da sociedade. Mas atualmente não recomendava a ninguém usar estas ferramentas para coisas onde dados factuais sejam importantes. Portanto, não te deixes levar por notícias como estas. At U prestigious Wharton Business School, a Isto é só hype. Mas se apenas procuras uma maneira de desbloquear ideias ou encontrar uma base para te ajudar a escrever um texto, um e-mail ou um pedaço de código, estas ferramentas são perfeitas para isso.